É importante manter essa... seguir a metodologia, já que estão aí com a Nepuguete nas mãos e marcando o WV45, na verdade vocês estão marcando o terço superior. Temos pontos depois de terço inferior, terço médio, e vai até 102 pontos nesta metodologia. O terço superior é o que vocês mais vão vender no consórcio de vocês, é o que o público mais procura. Né, eliminar aquelas rugas da testa, né, do frontal, pés de galinhas, carinhas de bravo. E toda essa metodologia já vai dar conta dessa necessidade. Quando eu falo em economia, não é só economia financeira, tá gente? É economia menos toxina. Lembrando que a toxina é uma exotoxina, uma neurotoxina. E pode ser prejudicial para algumas pessoas. Então, se você conseguir paralisar bem com menos, melhor. Ninguém quer muito veneno né um veneninho bom mas é um veneno não é se vocês conseguirem seguir certinho essa metodologia eu garanto que vocês vão colocar uma quantidade pequena e vão ter uma paralisação boa do músculo lógico seguindo a diluição seguindo a que faz parte da metodologia seguindo também a quantidade de pontos que são esses a marca da toxina também é importante a preservação dessa toxina, então a procedência de onde você está comprando, como você está armazenando, tudo isso vai influenciar no resultado também. Então é complexo, mas é, a marcação e a colocação desses pontos na, na região ideal de cada paciente é importante para o resultado final.